Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Márcio Guimarães eu sou corretor de imóvel investidor especialista em ajudar você a comprar o seu imóvel e ser aprovado no financiamento o vídeo de hoje eu quero falar porque muitas pessoas têm me perguntado lá no Instagram, muitas pessoas que eu tenho atendido, mas têm dúvidas sobre a compra do imóvel sem entrada. Muitas pessoas estão sem entrada, não têm dinheiro nenhum e querem comprar imóvel. É possível você comprar um imóvel sem o valor de entrada nesse vídeo eu quero abordar aqui assuntos muito importantes, como você vai comprar o seu imóvel sem entrada Quais são as implicações para comprar desta forma como é possível comprar hoje em dia e qual é o segredo para que você também possa comprar este imóvel então se você quer aprender e quer saber tudo sobre compra do imóvel sem entrada fica comigo nesse vídeo até o final porque esse quarto item ali é para mim o mais importante eu tenho certeza que vai fazer um na sua mente com certeza vai te ajudar em muitas coisas daqui pela frente vamos lá eu decidi gravar então esse vídeo aqui porque fica muito mais fácil indicar é, tantas informações na prática te mostrando do que às vezes tentar no WhatsApp, ou às vezes até falando por telefone, ou numa conversa às vezes informal, explicar com detalhes, é, quais são os riscos, quais são é, os problemas ou se existe se existe possibilidade de ser feito. Então eu vou indicar esse vídeo aqui não só para as pessoas que estão aqui assistindo aqui através do meu canal, mas para muitas pessoas que vão me perguntar futuramente como é possível fazer a compra do imóvel sem ter o valor de entrada, sem ter alguma, algum recurso para comprar. É possível? É possível, tá? A resposta é sim, é possível. Mas existem algumas informações que é preciso detalhar aqui para que você tenha consciência de como isto é possível qualquer compra do imóvel ela não é uma compra como você decidir comprar um sapato no shopping como você decidir comprar uma roupa ou como você falou assim poxa eu vou comprar o um imóvel não é assim precisa existir um planejamento se você tocou hoje em comprar um imóvel não é hoje que você vai comprar outro imóvel é para daqui a 3, 6 ou no máximo um ano que você precisa de organização e planejamento para comprar o seu imóvel, tá? Então é necessário ter essa organização e eu coloquei aqui algumas observações que você tem que ter em mente, que você tem que ter o um nome limpo para você comprar o seu imóvel, você não pode decidir comprar e tá com o seu nome sujo, você tem que estar em dia com seus compromissos financeiros, você não pode ter conta atrasada, isso vai te acarretar em alguma pontuação de score comercial, os bancos podem verificar, você pode ter financiamento e alguma coisa no banco, então você tem que estar em dia para que o banco que possa provar. E a sua renda tem que já estar sobrando alguma coisa ali. Você tem que estar vendo alguma coisa é, é, ficando da renda para você juntar e ter aí é, um objetivo na frente. Ou seja, juntar para poder comprar alguma coisa. Não adianta você ter uma renda e você ganhar lá 10 mil reais e você consumir 10 mil reais. Ou se você ganhar dois mil reais, consumir dois mil reais e decidir comprar um, um imóvel porque você vai ter a prestação do imóvel e você vai ter que abrir mão de de algumas coisas para que isso aconteça. O segundo ponto aqui que eu quero deixar claro para você é o seguinte, deixa eu colocar aqui para a gente ler. Se você precisa comprar um imóvel e já não tem o valor de entrada, isso já é muito, mas muito preocupante. Com certeza, se você está tendo esta dificuldade aí, é porque você já tem uma, uma vida financeira um pouco quanto conturbada, um pouco quanto, vamos dizer assim, bagunçada. Tá? Eu vou falar para você Se você não tá conseguindo juntar dinheiro Você não tem lá 10, 15, 30, 40 mil Você vai dizer assim ah, Mas hoje em dia como é que as pessoas conseguem juntar dinheiro? Sim, elas conseguem juntar dinheiro Naquela primeira coisa ali Planejamento, organização financeira Você consegue sim Juntar dinheiro e outras pessoas Muitas pessoas estão juntando dinheiro tá? Você precisa também é, saber que, que para você conseguir Comprar um imóvel centrado Que um financiamento vai te exigir dire é muito comprometimento, é algo que vai levar muito tempo para você conseguir quitar e você precisa já estar tá tendo esta organização financeira para que você possa já saber que você todo mês ali, durante anos, vai ter aquele compromisso e não ter problema de atrasar, porque no financiamento imobiliário, se você atrasa três meses, você pode sim perder o seu imóvel. Com essas observações, que eu precisei dar aqui inicialmente você precisava saber vamos aqui para o terceiro tópico que é então como como então você vai conseguir como você vai entender como funciona essa questão da compra do imóvel sem entrada ou seja como funciona então vamos lá o valor do imóvel que você está comprando eu coloquei aqui hipoteticamente que ele custe 250 mil reais tá então nós sabemos que hoje, para você financiar um imóvel, você precisa ter aí 20% de entrada. Por que Guimarães 20% de entrada? Porque os bancos financiam 80% do valor do imóvel. Aí algumas pessoas vão dizer, ah, mas o banco tal financia é, 90%, eu posso dar 10% de entrada. Sim, se você for funcionário público, tiver uma renda muito, muito, muito alta, e o que você for financiar, você for não financiar né com base no limite da sua renda, que você já vai verificar ali como é que funciona, é possível até a Caixa Econômica Federal conseguir financiar 90%. Mas eu vou te falar, eu praticamente desde 2014 no mercado, se eu vi uma ou duas pessoas conseguirem 90% de financiamento, é muito, tá? E olha que eu já financiei, ajudei muitas pessoas a comprar o um imóvel, já fui gerente de equipe, já vi muitas pessoas, ajudei muitas pessoas a comprar o um imóvel através de outros corretores e todos eles são de 80, 70, 60... 50 até 30% de financiamento, ou seja, você tem que dar uma entrada às vezes muito maior. Então, para você entender aqui, para a gente não ficar delongando muito sobre esse assunto, você precisa ter 20% de entrada é, para comprar o um imóvel. Tá, mas como assim, Guimarães? 20% se você acabou de falar que é para comprar essa entrada. Calma aí, calma aí, que você vai entender. Então, se você tá financiando 250 mil reais o um imóvel, 20% é 50 mil reais. Você vai o banco vai te financiar 80%, ou seja, 200 mil reais, tá? Numa simulação hoje, fazendo hoje, a Selic está em 10,75, a taxa de juros aí efetiva de alguns bancos, eu fiz uma média de 9,5%, isso mesmo, 9,5% ao ano está hoje a taxa de juros, né? Com financiamento aí num prazo de 30 anos, 360 meses, utilizando a tabela saque que eu indico aí, 100%, é muito mais fácil você depois de fazer migração é muito mais fácil você conseguir um financiamento e dali você migrar e, e conseguir abater prestações. Ou seja, indico a tabela SAC, sistema de amortização constante, a tua primeira prestação, primeira parcela do financiamento de 200 mil, seria 2.186 e a última 555,56. Ou seja, na tabela SAC você reparou que a tua prestação ela vem diminuindo em outras situações como a tabela a tua price a tua parcela vai aumentando tabela de juros poupança tá no valor aqui se ele que aumenta vai lá para cima então eu indico tabela saque porque se você consegue hoje pagar com o valor da sua renda você consegue diminuir então para este imóvel de 250 mil então eu já deixei aqui ó você precisa ter uma renda básica de sete mil e reais com 40 centavos isso porque porque 30% desta renda aqui equivale à primeira prestação de 2186 que é essa prestação aqui que não pode ultrapassar este valor aqui ó 30 por cento entende quando você vai comprar um imóvel que não é só você ver o imóvel achar que é um o valor do imóvel negociar o valor e tentar comprar o imóvel você precisa saber sobre o financiamento o corretor precisa te ajudar sobre o financiamento para que você possa entender se você vai ou não conseguir financiar aquele imóvel que você pretende comprar. Por isso é necessário você ter o um valor de entrada. Mas você não tem o um valor de entrada e você precisa comprar exatamente este imóvel. Como então que você vai ter que fazer? Bom, antes de mostrar, obviamente que eu vou mostrar aqui como você vai fazer que são esse outro, que é esse outro tópico aqui. Quais são as implicações para que você possa comprar este imóvel você vai entender o, o, o funcionamento fica comigo aqui vem comigo aqui ó bom não existe almoço grátis você já ouviu esse ditado em algum lugar né se não existe almoço grátis não é que você não vá comprar sem entrada e alguém vá pagar a sua entrada óbvio que nós não estamos falando sobre isso para você comprar com o valor centrada você vai ter que financiar 100% do valor de, do imóvel. Mas como financia se o, o, o banco só financia 80%? Então, você vai ter que fazer o que Solicitar ao vendedor que informe o valor do imóvel acima do valor que você está comprando. Ah, mas isso é é contra a lei? Não, você pode declarar que o imóvel vale 500 mil. Se você está comprando ele por 200, você vai comprar por 200 mil. Você pode. Não deve fazer isso. Porque você já vai entender aqui o problema, quais são as implicações, tá? Então vamos dizer então que nós estamos comprando lá o mesmo imóvel no valor de 250 mil reais e o banco financia 80%. Como é que você vai ter que fazer? Bom, primeiro, você vai ter que solicitar o vendedor que o valor do imóvel precisa ser maior do que você está comprando. Ah, e uma coisa que eu acabei não colocando aqui no documento, que é importante, é que por mais que você peça que o vendedor avise o imóvel que vale 500 mil ou 1 um milhão, é necessário, quando você vai fazer o financiamento, que na avaliação do engenheiro, né, do banco, o imóvel tenha esse valor, Ou seja o engenheiro precisa olhar o imóvel e falar não realmente vale 500 mil, realmente vale tantos mil reais, porque se o engenheiro não avaliar justamente pelo valor que você está comprando, o que vale é o valor da avaliação, entende? Então se ele avaliar até maior e você quiser utilizar o valor de venda que é menor, você pode, mas você nunca vai poder utilizar o valor maior caso a avaliação seja menor do valor que você está comprando. Você já vai entender aqui no exemplo. Vamos lá. Primeira coisa, para você comprar esse mesmo imóvel no valor de 250 mil, você vai ter que solicitar e precisa declarar que o imóvel esteja valendo 312.500. Com este valor de 312.500, você vai entender que 80% que o banco vai financiar de 312.500 que também o engenheiro vai ter que validar é 250 mil reais, ou seja, o valor exato que você está comprando o imóvel está combinando com o vendedor, entendeu? Ó, vendedor, você está me vendendo por 250 mil este, este imóvel, mas eu não tenho valor de entrada, eu vou ter que declarar, você pode declarar que você está vendendo este imóvel por 312.500 para que o banco financie 100%, ou seja, 80% desse valor é exatamente o valor de 250 mil e você receba lá no financiamento este valor... Aí o vendedor vai dizer, legal, sim, posso fazer isso, quero vender imóvel e faço isso para você, sim. Então vamos lá. Então 20 o que que acontece para o banco e ele vai declarar que está comprando um imóvel no valor de 312 mil, onde você pagou 62.500 mil e de entrada para o vendedor, e o banco está te emprestando, ou seja, está pagando o imóvel para o vendedor, colocando o banco lá como proprietário deste imóvel, ele está deixando você morar onde você vai pagar para ele este aluguel, ou seja, a mensalidade até você que tá, no valor da prestação no imóvel de 250 mil reais, que automaticamente aumenta as suas parcelas. Então, para financiar aqui, como nós vimos, é, 200 e, 200, 80% do valor que seria aqui, cadê? 200 mil reais, você... Precisaria ia ter uma parcela de R$ 2.100 e uma renda de R$ 7.287. Se você está financiando um imóvel que é R$ mil, ou seja, um imóvel de 312 mil, financiando 250 mil, a sua parcela vai parar na mesma, mesma taxa de juros, mesmo prazo, o mesmo tudo. A parcela vai para R$ 2.732 e a última R$ é 694, tá ok? Ah, mas Guimarães, como é que funciona? Eu não tenho esses R$ 62 mil? Não, não precisa ter. Na verdade, você só diz para o banco, você não precisa pagar para o banco, ok? Você vai precisar dizer para o banco que você já pagou. O banco não precisa de nenhum comprovante. O vendedor que vai ter que alegar e dizer que vendeu esse imóvel por R$ 312 mil, reais, tá? Então vamos aqui para as condições, como o vendedor do imóvel precisa aceitar é, essa... essa O que, que vai acontecer, vamos dizer assim, é, quando você precisa dessa forma? o Quais são é, as condições? o Qual é o, o, o empecilho para o vendedor, caso ele não saiba? Vamos lá. Quais são as implicações? Essa é a palavra. Bom, primeira implicação aqui é que quando... Vamos lá. Quando... É, e o vendedor, obviamente, você não consegue fazer isso sem que o vendedor do imóvel, o proprietário, saiba, né? Ele vai, você vai precisar dizer para ele, pedir a concordância dele. Então, isso é a primeira situação, você não consegue fazer escondido. Segundo, caso o comprador do imóvel, ele tenha comprado este imóvel de menor valor, que é o que acontece, ou seja, se ele está te vendendo por 250 mil ele provavelmente comprou 200 mil. Vamos fazer uma hipótese aqui, 200 mil. Então, se ele comprou por 200 mil, ele tem um ganho de capital de 50 mil te vendendo por 250. E se ele declarar que vendeu por 312, o ganho de capital dele já vai para mais de 100 mil reais. Ou seja, se ele não comprar um imóvel dentro de 180 dias, ou seja, seis meses, ele vai pagar de 15... Dependendo do valor do imóvel, né? Até, se eu não me engano, acho que 3 ou 5 milhões é 15%. Mas 15%. Acima disso aí vai aumentando para 17% e até 22,5% de imposto de renda. Exatamente isso mesmo. Se ele vender o um imóvel e dizer que está vendendo o um imóvel para você no valor de 312.500, ele vai pagar de ganho de capital, caso ele não esteja comprando o um imóvel agora, ele vai pagar 15% sobre o valor do ganho de capital. Então, deixa só deixar aqui uma observação, como eu falei aqui, existem algumas isenções, tá? É, dessa desse pagamento de, de imposto de renda tá mas isso aqui eu vou deixar para um novo vídeo para que a gente não entre em muitos detalhes esse vídeo já tá passando aí já de mais de 10 minutos e eu quero detalhar para que você entenda como funciona a compra do imóvel sem entrada tá então vamos lá primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você se o vendedor comprou um imóvel no valor de 200 mil reais ele teria um ganho de capital de 50 mil, vendendo por 250 mil, você tendo uma entrada de 30 mil, ele te, ele, o financiamento lá, é, é, perdão, você tendo uma entrada de 50 mil, 20% de 250 e financiando 200 mil. Neste caso, você precisa financiar 100%, o vendedor vai ter que alegar que vendeu por 312.500 e ter um ganho de capital, ou seja, o valor que ele pagaria de 50, um ganho de capital de 50 mil, que seria de imposto de renda 7.500, caso ele não esteja comprando o um imóvel, ele vai pagar para o leão, ele vai pagar para o leão, o valor de 16.875, que é justamente a diferença ou melhor a diferença não o total do ganho de capital de 200 mil para 312 mil o que que isso acarreta você acha que realmente para você comprar um imóvel sem entrada Alguém vai te vai gostar de estar pagando um imposto mais alto, mais do que o dobro, porque você não se planejou financeiramente para comprar um imóvel sem entrada. Você entende que para comprar um imóvel sem entrada não é simplesmente um corretor falar para você é possível fazer uma avaliação sem entrada aqui, a gente avalia o imóvel mais alto, daí você compra tal, aí você entra aí numa numa, vamos dizer assim, furada, porque, na verdade, de imposto, você vai ter que pagar imposto mais alto, você vai pagar um monte de coisa. Você acha que realmente alguém vai fazer isso pra você? Ou seja, o que, que você acha que vai acontecer aqui nesta situação? Obviamente que o vendedor vai pedir para que você pague a diferença de 7.500, que seria o que ele deveria pagar, no, a diferença de 7.500 para R$16.875. Então, vamos lá, R$16.000, fazendo aqui ao vivo, e 75, e 75 menos R$7.500 dá uma diferença de R$9.375. É, esse valor de imposto de renda com certeza o vendedor vai pedir para que você pague então já não é sem entrada você já vai ter que pagar o imposto para o cara e é o que mais é o que eu vejo acontecendo na prática tá tem mais aqui algumas informações que eu gostaria de passar para você a respeito disso que é a sua renda você já deve estar sabendo vai precisar ser maior do que financiar 250 mil, ou seja, 200 mil. A sua renda, ao invés de ser de é, 2 mil, é, perdão aqui, ó. de 2 cadê, cadê, cadê? Vamos subir aqui. ó A sua renda, ao invés de ser de 7.287 para encaixar a parcela de 2.186, agora ela já passa a precisar ser 9.109 reais, porque você não está mais financiando 200 mil, está financiando 250 mil, e a sua primeira parcela é 2.732, e não é 2.100, entendeu? Quais são as implicações? Você precisa ter uma renda maior para que o imóvel encaixe certinho na, na, no valor que você precisa alegar que comprou. Agora, eu te, você deve estar se perguntando assim, como é que é possível, então comprar um imóvel hoje em dia se é um absurdo alguém ter uma renda para comprar um imóvel no valor de 300 mil de 9 mil reais bom deixa eu dizer uma coisa aqui para você não é não é demagogia não mas de 2020 quando começou todas essas coisas que nós estamos passando de saúde os primeiros meses os primeiros dois meses foram realmente muito complicados para venda de imóvel, mas depois que as coisas foram se ajeitando, as pessoas foram entendendo que realmente era aquilo que ia acontecer, foi vendido muito imóvel, tanto à vista como financiado, acredite você, muitas pessoas não acreditavam nisso, mas foi vendido muito imóvel, as pessoas estavam preparadas para as oportunidades que estavam acontecendo. Ou seja, a taxa Selic chegou a 2,5% ao ano. A taxa de juros chegou, se eu não me engano, a 6, ponto alguma coisa por cento ao ano para financiamento imobiliário. Até fiz vários vídeos falando sobre isso. e foi Existiram aí novos financiamentos de poupança com juros da taxa Selic, com juros de poupança. Ou seja, várias pessoas que estavam preparadas organizadas conseguiram comprar o imóvel aí você vai me perguntar como é possível comprar hoje em dia e eu vou responder para você estando preparado para aproveitar as oportunidades e agora no final desse vídeo, que eu quero dizer para você? Qual que é o segredo, então, para que você também possa comprar o seu imóvel? Antes de revelar esse segredo, eu já falei aqui bastante tempo, eu vou pedir para você que está gostando desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei do vídeo, se inscreva aqui no canal. Nós já batemos aí mais de 32 mil inscritos aqui no canal e eu tenho certeza que até o final desse ano, nós podemos beirar aí perto dos 80, 90, até 100 mil inscritos. Se você que estiver assistindo esse vídeo prestigiar aqui o trabalho, o tempo que eu estou tendo e clicar aqui em se inscrever no canal. Então vai lá, senta o like, dedo no like aí, se inscreve no canal para que você possa me ajudar e vamos já direto aqui para qual é o segredo que, vou, que eu quero revelar para você para que você também possa conseguir comprar o teu imóvel desta forma ou de qualquer outra forma. Bom, Bom o segredo para você conseguir, conseguir comprar o seu imóvel... É independente se é sem entrada para pagar tudo isso que eu te falei aqui ou se é com entrada ou até mesmo à vista ou pagando 50% de entrada como eu tenho ajudado muitas pessoas aí no mercado é o que não ter apenas uma fonte de renda eu sempre falo isso mas parece que as pessoas não entendem e pulam né Ah, isso aí não é importante não vou continuar com o meu emprego aqui você não pode ter apenas uma fonte de renda lá no meu Instagram Vou te convidar para você me seguir lá. Eu sempre tô postando ganhos de fundos imobiliários, de aplicações, de marketing digital, de trade. Cara, você tem que ter é, é, ganhos praticamente quase todos os dias todas as semanas você precisa ter uma renda extra eu vou deixar aqui no link um link na descrição desse vídeo um mais uma vez um link no primeiro comentário deste vídeo para ajudar você a aprender a ter uma renda extra depois você vai conseguir perceber que esta renda extra pode se tornar a sua renda principal gente você não pode depender apenas do seu salário hoje você não tem o valor de para comprar o seu imóvel, não é verdade? Porque você tem o seu salário, você ganha lá 1.500, 2.000 reais apenas, 2.500 reais, 3.000, só 4.000 reais que você está ganhando, é um bom salário, mas você está pagando aluguel, você está pagando colégio, você está pagando carro, você está pagando uma coisa, você precisa ter uma fonte entrando lá 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000 reais a mais para que você possa juntar, fazer o dinheiro trabalhar para você e aí sim você comprar o seu imóvel. Este é o segredo é o principal. Qual que é o segundo item que eu quero falar aqui para você, gente, que é importante, não saia do vídeo não. Acredite, existem pessoas comprando e realizando sonhos. Agora eu te pergunto e digo para você, por que, que você não consegue? Por que, que a outra pessoa é melhor que você? Você se acha inferior a essas pessoas? Se essas pessoas conseguem, você também consegue comprar e fazer tudo igual ou ainda melhor. Existem vários exemplos aí na internet. Aquele rapaz lá que vendia água no, na, na, na, lá na praia, hoje, olha o que ele é hoje, olha, ele é mais do que milionário. E você acha que se alguém chegasse lá atrás e falasse pra ele que ele poderia ser milionário é, num dia vendendo água, o que, que ele diria? Ou seja, ele eu tenho certeza que diria que sim, que ele acredita, né? Ele sempre deixou isso muito claro, mas muitas pessoas não acreditariam nele. Ou seja, você não é inferior a ninguém, você também pode vamos lá, qual que é a terceira informação que eu quero deixar aqui pra você nesse vídeo não seja imediatista, ou seja as pessoas hoje em dia querem tudo para última hora ela quer fazer uma tatuagem, quer que fique pronta no dia, ela quer ir lá e ver um, um sapato e quer comprar aquele sapato no dia, ela quer juntar dinheiro hoje e já quer ser milionário amanhã e não é assim que funciona, as coisas acontecem com o tempo né é, é, é passinho é de grão em grão que a galinha enche o papo e qual que é a quarta informação aqui uma informação muito importante também não desista de você não desista de seus sonhos todo mundo pode desistir de você mas você é a única pessoa que não pode desistir de você mesmo. Eu até postei essa frase lá no meu Instagram ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui um dia depois, pode ser que você entre lá, ainda esteja, corre lá para você poder me seguir. É, você precisa acreditar. Você precisa colocar lá na teu na tua no teu espelho, né? O teu sonho, vou comprar meu imóvel, juntar dinheiro. Você precisa olhar para esse sonho todos os dias. Então eu volto a dizer aqui, além de deixar o link para que você possa ter uma renda extra, eu presto uma consultoria imobiliária para o Brasil inteiro ajudando pessoas a comprar o imóvel. Eu consigo validar informações de corretores de imóveis no Brasil inteiro. Nós fazemos uma reunião online aqui onde eu te ajudo desde a escolha do imóvel até a entrega da chave. Se você precisa do meu serviço, se você precisa dessa prestação de serviço, se você precisa de ajuda para comprar o teu imóvel, eu me coloco à sua disposição o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e lá no Instagram existe lá no meu perfil link azul também que você consegue falar diretamente comigo via WhatsApp para contratar o meu serviço. Não adianta você me ligar nesse número, esse número é apenas para o WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você, clique em gostei do vídeo, se inscreva no canal e se prepare para os próximos vídeos que vão vir por aqui, porque eu vou te ajudar, sim, a comprar o seu imóvel, esse é um comprometimento meu, e se você realmente quiser pagar o preço para isso, vamos estar tá junto nessa jornada. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.